Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Em uma difícil luta enfrentada com bravura pelo Bruno Covas, com um câncer bastante agressivo, o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, passou por um novo procedimento de endoscopia digestiva, que localizou um discreto sangramento residual no estômago, conforme divulgou o Hospital Cidro Urbanês. Em boletim médico nesta quinta-feira, Bruno está internado desde o último domingo em um tratamento contra o câncer. Segundo os médicos, o prefeito licenciado fez em seguida um tratamento de radioterapia para controle desse sangramento. O quadro clínico é estável e ele segue internado na unidade semi-utensiva do hospital. Veja na íntegra o boletim médico. O prefeito Bruno Covas segue internado em tratamento médico. Na quarta-feira, dia 5, ele foi submetido a um novo exame de endoscopia digestiva a alta que evidenciou discreto sangramento residual no estômago. Dessa vez, foi iniciado o tratamento local com radioterapia para o controle desse sangramento. O prefeito está recebendo todo o suporte clínico necessário para o quadro clínico e estável. No momento, não há previsão de auto-hospitalar, ele está sendo acompanhado pela equipe médica e pelo seu filho de 15 anos. E você, já teve algum incidente de câncer na família? conhece alguém com essa doença? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo!